Fala amigos e amigas do Matemática Pop, aqui é o professor Rodrigo do IFRS Campos Ibirubá e a gente está aqui para comentar um pouquinho mais sobre a série Álgebra Linear, falando especificamente sobre determinantes. Então, fica comigo! Olá, então, estamos aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto que... Se você acompanhou já a tirinha lá no Insta, eu vou comentar ela aqui como vocês já estão vendo. Então, você sabe o que é determinante de uma matriz? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não me segue lá no Insta, acompanha lá é matematica.pop para ficar ligado em todos os assuntos, todas as novidades, tá bom? Se perdeu... Uh, os vídeos anteriores dessa série, eu vou deixar o card aqui com a playlist completa, então você pode acessar lá e tem toda essa série completinha lá. Tá beleza, então vamos lá. A começar aqui, então vamos pular aqui para a sequência. O que é o determinante de uma matriz? Então, ele é uma função, tem uma, um conceito que a gente pode que eu apliquei aqui. É, que é uma função que associa a cada matriz quadrada, então só tem determinante em matriz quadrada, associa um único número, a essa um número real a essa matriz. Ele pode ser obtido por operações entre os seus elementos. É claro que aí vai depender de cada ordem, de cada matriz, as regras. Então, para cada ordem, para cada tamanho de matriz, existem algumas regras específicas sendo que as de ordem 1 e 2 são as mais elementares, mais tranquilo, dispensa maiores comentários, tá? Por exemplo, a matriz de ordem 1, a matriz de ordem 1, o determinante é o próprio elemento, então, sem problema nenhum. Agora, a partir da matriz de ordem 2, que aí nós temos quatro elementos, lembrando que a gente precisa envolver todos os elementos da matriz para resultar nesse, nesse número, nesse, no determinante. Na matriz de ordem 2, nós vamos fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Nesse caso aqui, a diagonal principal é 1 um e 5. Então, por isso, vamos fazer 1 vezes 5 e subtrair pelo produto da diagonal secundária, que é 2 vezes 4. Tá? Então, o determinante dessa matriz A vai ser, então, 1 vez vezes 5, 5, menos 2 vezes 4, 8, portanto, menos 3. Então, tem que sempre ter atenção, eu chamo atenção para o jogo de sinais tem que sempre fazer essa vai a diagonal secundária vai inverter o sinal resultante tá bom mas super tranquilo agora para matrizes de ordem 3 já é um pouco mais complexo porque eu não posso fazer diagonal principal e secundária vai ficar vão ficar elementos de fora então eu preciso ter recursos para envolver todos eles qual seria uma regra muito utilizada para a matriz de ordem 3 é a regra de sarros. A parte escrita é mais complexa do que na prática, mas eu tenho que uma maneira é copiar duas, as duas primeiras linhas ou duas primeiras colunas do seu lado oposto. Isso se aplica tanto linha como coluna. Eu posso optar, vai dar certo do mesmo jeito. Depois, fazer o produto da diagonal principal e as suas paralelas. Somá-los entre si e subtrair, então, a soma das, dos produtos de, da diagonal secundária e as suas paralelas. Bom, vamos para um exemplo. Aqui eu tenho essa matriz aqui, 1, 2, 3, 0, 2, 0, menos 3, 1, 4 e 6. Então, essa é a matriz na sua forma original. Eu vou reproduzi-la aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 2, 0 e menos 3 1, 4 e 6 essa é a matriz tá? o determinante dela para o cálculo do seu determinante então a gente vai usar a notação de determinante, que é em barras 2, 0, menos 3 1, 4 e 6 isso aqui parece um 6 ah, então eu posso ou pegar as duas primeiras linhas e reproduzi-las embaixo Ou as duas primeiras colunas e reproduzir aqui na lateral Eu vou copiar as duas primeiras colunas, como eu fiz ali no exemplo 1 um e 2, 2 e 0, 1 um e 4 Desta maneira, quando eu for fazer essa multiplicação ó, Diagonal principal e as suas paralelas Eu vou acabar envolvendo todos os elementos então, veja, 1 vezes 0, 0, vezes 6, 0. Vou escrevendo aqui embaixo. 2 vezes menos 3, menos 6, vezes 1, um, menos 6. E 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Então, eu tenho 0, menos 6, mais 24. E agora eu tenho duas opções Podem ser viáveis Ou eu vou trocando o sinal de cada produto tá? o... Invertendo o sinal de cada multiplicação Ou faço normal, assim, somo tudo e depois subtraio Tanto faz Eu vou inverter o sinal agora Eu faço como uma soma inteira Uma vez zero, zero Uma vez três, uh, zero vezes três, zero mesmo negativo, vai permanecer zero Então, 1 vezes menos 3, menos 3 Vezes 4, menos 12 Com um menos aqui Então vai ficar 12 positivo Teve a inversão Ó, 2 vezes 6, 12 Vezes 2, 24 Com um negativo, menos 24 tá? Então temos aqui Mais zero Mais 12 Menos 24 e aí basta somar tudo, eu posso aqui simplificar esse processo, mais 24 com menos 24 vão se anular E depois eu tenho menos 6 com 12, portanto o determinante dessa matriz A é igual a 6 okay? Simples, e ele vai ser padrão para qualquer tipo de matrizes Basicamente são continhas simples, porém sem organização pode dar problema Tá legal? Muito obrigado pela atenção, então na sequência vai ter mais vídeos sobre esse assunto, então fiquem ligados no Matemática Pop, fiquem ligados lá no Insta, tá bom? Valeu, até mais!